Então, ao olhar para a imagem, o que me chama a atenção é o homem segurando a mão da mulher, então, o mais destacado, e ela fica atrás ele está sendo mais destacado, ele fica à frente. Então, vem na minha mente o que? O papel da mulher que antes era colocada ela como submissa ao homem, e o homem sempre no centro, o homem que mandava, o homem que se colocava à frente de tudo. E outra coisa... As vestimentas deles, é, o estilo diferente da atualidade uh, e a forma do homem oriental, o olhar de, de lado, sério. Ao mesmo tempo que o primeiro homem, ele está fazendo algum gesto com a mão de um lado do rosto. Parece que ele fez algum gesto para o homem com características orientais, para o segundo homem, talvez para não olhar para a mulher, não sei ao certo. E outra coisa que me chamou a atenção é o espaço, um lugar muito calmo, tudo fechado, poucos carros, e essa placa no fundo que indica que algo é proibido, mas não dá para identificar direito o que seja. Ao meu ver, eu acho que é, é, a ideia transmitida é, antes desse papel do homem no centro, e proteger, entre aspas, né, proteger a mulher e a mulher é como submissa, sendo que ela tá olhando pro outro lado, ó, e ele, quando tem um outro homem, ele fica olhando pro homem com características orientais.